É, eu corto o cabelo do Eric ali, ou oh, outro Eric. Vou deixar o calvo. É <risos> o calvo, alegria. Eita, porra, você cortou meu cabelo, é. Vou cortar seu cabelo mais ainda.